Olha só um pé de abacate que meu tio tem aqui e eu tô olhando um negócio que o tio trouxe pra mim. Eu não vi assim ainda não, não vi assim ainda. Olha só, esse galho deve ter quantos aí tio? Olha, é muito hein, é muito, deve ter aqui um 20 abacatinho. Ah, é. Que coisa, Madalena Não tinha visto ainda abacate assim Dando desse jeito, não vi ainda não Você vê uma aqui e outra ali, né tia? Um Olha, não esqueci, é. esse. Olha esse aqui, Olha esse peito aqui <risos> Essa foi boa tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, ó. ó, dá um, dois ó. É, eu ele é, é, é individual, né? É O galho vai quebrar, né? Se não escorar. Esse aqui, talvez, é, depende do formato e do tamanho. Lindo demais. Pode ser que ele vinga tudo, mas é difícil vingar todo o peso. Quebra o gai, né, Nilo? Quebra. A vaca... Tá grudada, Tá. grudada? Aí a vaca deitada. o um pezão de Família reunida. Aí. Limpando as das penas. Aí ele chegou eu falei Jesus, Jesus, aquela vaca está doente? O que tem? Eu falei: vou saber. Faz hora que eu estou cuidando e ela não levanta dali. Ela deitava, tinha um fio de choque assim e assim. Ela deitada aqui, ó. E Ô, foi tia, ela depois fez. só uma conta com o Cícero aqui da vaca. Olha aqui. Ah, Para ele pôs gravar. abacaxi. Como chama que ali é? Palma? É. Olha, Nina. Limão galego, mas tem pé de palma? Galego fez aqui um pé de palma com os seus frutos. <risos> Você veja a mistura, ela pode levar uma madura. Se você pegar, mano, se você tiver o jeito de pegar, dá, não tem problema nenhum. eu Mas tem que ter o jeito certinho de pegar. Já pra comer, você tá no ponto de comer já. Tá. Ah. Não, isso aqui o geladeira está com preto. Mas que não tem tanto espinho. Esse não. Eu vou ter aqui no pé aqui engar. E com muito capricho, eu procurei até que eu achei o papagaio, o problema é conseguir focá-lo, eu vou tentar, deixa eu ver se eu consigo, vou pegar com o parâmetro aquela altura, descer bem devagar, vou tentar encontrar. vou tentar sair de onde agora quem está vendo ele agora está vendo ele olha que ele está lá ó. quietinho, quietinho tá vendo olha lá consegui essa natureza é maravilhosa Tão tá vendo com certeza vocês estão vendo tentar passar um pouquinho mais a lente, aí. foi o máximo que eu pude gente piscando o lindo dele lá ó. Tá lá quietinho na hora que eu vim aquela hora lá ver as frutas assim, nada mais nada menos que uns 30 40 agora eu tô vendo só isso. eu não sei quantos estão me vendo mas eu tô vendo só isso. lindo demais né eu falo papagaio, mas se alguém tiver um outro nome aí coloca pra mim Porque pode não ser papagaio, correto? Olha onde ele tá, gente, ó Como é que eu encontrar ele lá? Fala pra mim Sem condição, né? Pessoal, eu coloquei agora 1.200 vezes um. Vamos ver o que vai dar Vai começar a granular, infelizmente Granula Granula, infelizmente granula Mas ele tá aqui piscando Olha ele lá Quietinho que só ele Vou tentar chegar mais perto Mas com certeza vão voar Vi só aquele lá Eu estou fazendo barulho bem com segurança, né? Ah, tá vendo? Deixa eu ver se eu acho outro. Tô vendo outro de costa. Calanguinha calanguinho andando aqui. Calanguinha ali. Ah, mas ele foi embora. Que de ponta cabeça me olhando é tão perfeito o mimetismo dele que eu não consigo gravar para vocês, sabe por quê? a cabeça é amarela as, as bagas aqui são todas amarelas como vocês podem ver e o corpo é verde aí fica assim, a cabeça amarela o corpo verde como que eu vou conseguir ver? eles não tem jeito então quer ver uma coisa? não deixa fazer isso não, tá? Vai voltar, tá vendo? alguns ali. Nesse pé de árvore aqui também tem. Tá Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês ele. Tá conversando lá sozinho. Ele. Tá Já escondeu. Ele é muito, é muito perfeito O mimetismo dele é muito perfeito Vou pegar pedacinho aqui Vou jogar Vou com mais força agora Olha Ó, ó, ó Viu? Ó E um monte, viu? Mas se eu for embora, porque eu espantei, né? Estou escutando um barulhinho aqui não estava entendendo nada. De repente o passarinho saiu dali de dentro. O passarinho que eu falei aquela hora. Esse passarinho aqui, ó. Esse passarinho aqui. Muito rápido, gente. Ele, é muito, ele não tá gostando que eu tô perto da casinha. Ou melhor, do ninhozinho dele, que é esse aqui, ó. Esse ninho aqui, ó. Tá vendo? Ele não tá gostando nem um pouco, mas eu não tô mexendo não, tá? E tem um Olha, aqui também. Olha que bonitinho, gente, subindo na árvore. Olha que preso mais lindo. A luz atira, atira da, da, da linha, tá? Essa de um cabalhinho bem, né? Essa gata, ela pula assim, a gente põe a mão assim, ela pula lá em cima da mão da gente. E fazer é gracinha? Olha, ah, Rabinha. Ela tá estressada. Ela vai pegar, quer ver? Você, vai, Rena. Conta a história do Cícero da vaca aí? Ah. Não é que eu tava lavando roupa ali e uma vaca deitada. Eu olhava, olhava a vaca deitada. Aí quando Jesus chegou do serviço, eu falei, aquela vaca tá doente. Aí ele falou, será? Eu falei, tá. Aí ele pegou, foi lá ver. Ela tava deitada porque tinha choque em cima e embaixo. Ela comeu o pé de jaca do outro lado de casa, o pé de jaca todinho. Ela deitou com ah, o meu, meu pé de jaca. E eu achando que ela estava doente. Aí ele falou pra mim, vem ver a vaca doente aqui. Aí eu fui lá, não tinha mais pé de jaca. Ela passava a cabeça no meio dos dois fios. É? Foi por isso que ela deitou. Vai passar a cabeça ah. tua, comeu tudinho. natureza é boa, né? <risos> e tu que ração é né, gatinha? Eu vou pegar. Abacaxi. Isso aqui tudo é abacaxi, Tá vendo? Hoje a usar sem pagar, né? É. Tem uns caras também é... Fala que não quer, né? Mas depois é, eles não uso. Não, e de, pagava 10 conto por mês, é, né? Micharia, era 10 conto por mês e ainda sobrava dinheiro no final do mês. Se, se todo mundo pagasse, né? Já era cobrado 10 porque tinha muitos que não pagava Aí fazia uma daqueles 10 era para cumprir. Né? É. É, você. é, e assim... É. Se o não quer, não quer. Pelo menos nós temos uma fermentaria, se já pagando para usar uma coisa, não é. É. Primeiros frutos de um pé de jambolão que meu tio plantou. Há quantos anos o senhor plantou isso aqui, tio? Três anos. Três anos. Os primeiros frutos depois que o. É. Né, primeiro ano que está carregando esse ano agora. Eu vi mesmo, você vê que é novo mesmo. O né? uhum. galho tão ainda fino. Esse é todo amor, É amor, né? Essa fruta eu gosto tanto dela, rapaz. Na minha sogra tinha um pé, mas ele começou a destruir a calçada e teve que arrancar. O que eu falo sempre na roça compensa, porque aqui é você faz suco, você faz geleia, come in natura e também meia né, florada de espé de pitanga. Eu não uso porque a é minha não pode morrer. Você não, moto, né? eu, não eu falo o Jesus que ele vender aqui, ele vai se arrepender, sabe tá? quê? Eu vou ter que cortar tudo o tronco aqui para levar, porque olha lá, ó. não tem como tirar minhas orquídeas mais. não Não, Não, Não, Não, Não, ele mais frio ela não eu não sabia Que dão aqui nesse sítio, gente, presta atenção. São várias, elas caem. A gente escuta a pancada no chão, vai ver a mancaindo caindo do pé. Para caro não tem a qualidade dessa da roça. Você sabe disso, né? Pois é, essa é a verdade. de ingar aqui, está carregado de frutos e o tio disse que ninguém gosta aqui porque não é costume deles comer esse fruto, Mas só para vocês terem uma, uma ideia, olha como que ele está carregado, tem duas qualidades que eu conheço, uma é essa aqui e a outra é das bagas maiores. Olha o tamanho Essa Que meu tio chama de laranja Com certeza Alguém vai saber o nome correto dela Porque eu estranhei que ele falou laranja Diz que descassa como uma mexerica O sabor é de laranja O gosto Dela Não tem Aquele ardume do limão como é que eu posso falar? Ardência do limão? Sumo do limão? Sei lá, vocês entenderam. Gente, olha o tamanho desse fruto. O diz disse que tem o mesmo sabor da laranja, porém tem que descascar e tirar os gomos. Não tem gosto, por exemplo, de mexerica. É, Pumcã, por exemplo. Mata, coisa que eu gosto de fazer demais, resolvi olhar para cima, encontrei mais uma caixa não sei se a gente chama isso de vespa, de marimbondo, aqui nessa árvore então eu já andei passando os apertos com a marimbondo, tô falando baixinho para não causar hum, uma correria aqui e eu tenho que sair tropeçando por cima desses pés de... de esses galhos caídos aqui. Essa é a árvore. Deve ser de mais imagem lá na frutaria ontem, tia. Pessoal, a Madana resolveu fazer uma tosquia. Mas tá aqui. É, só que ele aqui, não ó. pegou do começo. Só que eu não peguei do começo, porque eu tava ali procurando outros assuntos, né? Então, vamos ver. Olha lá, está tosquiando essa ovelha aqui, ó. Carneiro, né? A cara dele, ó, todo contente, tá? Olha <risos> é quem que tá cortando o cabelo, <risos> vou falar a verdade, viu? Ó. Tá ó, filma aí no chão, Cícero. Filmei aí, já, dá pra, fazer uma... dá pra fazer uma peruca. Uma peruca aí, ó, pra mim, ó. vai ficar muito branca na cabeça. <risos> eu ainda acho que devia passar o um número 2. Olha aqui, ó. Olha o que você tá fazendo. Olha o ah, meu. Não Com esses dedos eu seguro aqui. com esses dois dedos eu seguro aqui, ó. Fiz aqui. Agora eu vou apertar. Eu levo o trouxinho até lá. Depois com esses dedos, três dedos seguro do meio. E com esses dedos aqui, ó, eu seguro da lateral. Olha, que é. Aí eu puxo por igual. Ela tem a morte. se você tem que pegar ela, está tudo então, o carocha dele. Ô, Tieto, por que tem fruta que é essa? só um minutinho. Ah. Eu não sei. Eu acho que é a Bill. Você não vê que essa aí, né? Vai, vai. Ah, não. Vai logo, vai aprendendo logo. mas Não. Vai, tá certo. Faz um outro, agora o quadro desse lado aí, ó. Câmera. É grande coisa. Até agora a câmera não fez nada com você. Não, ela não, não mordeu nada, nada, nada. Beleza, olha, foi puro, graças a Deus, ó, todo mundo chupando melancia, todo mundo aqui engordando, beleza. É beleza. beleza. O então, pessoal, agora nós vamos que escutar aqui é a roça, roça as histórias de assombração, vamos escutar a piratia aqui, começa tia. Então, né, lá na roça do Lídio, lá, meu cunhado, marido da minha irmã, ele estava ele gradeando de noite e disse que apareceu uma mulher toda de branco e sentou na grade, do trator, e da grade, depois ela foi e sentou do lado no trator. E ele foi embora, chegou, chegou todo correndo na casa dele lá, todo se arrepiado lá, com o cabelo, com os braços. Aí ele falou, ninguém acreditou, no outro dia o Erasmo foi. Erasmo é o nosso tio. É, no outro dia o Erasmo foi gradear de noite. Tava lá ajudando ele gradear. Ele veio, o Lídio veio embora mais cedo e o Erasmo ficou lá gradeando. Aí o, apareceu também o Erasmo. Sentou na grade do trator. Depois da grade passou assim, sentou do lado dele, ele, ele no volante sentou do lado dele. E depois saiu dali... E, e ficou na frente do trator, bem pequenininho, foi crescendo, crescendo, ficou aquele mulherão. Ele chegou também lá na casa, tudo assombrado, também, o cabelo dele tudo pra cima, assim, ó. Agora chegou. <risos> eu não brinco, não brinco, não. Agora tia é, do do vai contar a história dela aqui, ó. Nessa área aconteceu, né, tia? Vai, conta. Não, é que o povo fala que esse assentamento é assombrado. Aí eu tenho medo de ficar aqui na varanda sozinha. a vai e eu tava aqui, lembrei daí que era assombrada e eu saí atropelando a mesa, atropelando tudo. A mesa, essa aqui, ó. ó. Saí atropelando tudo pra correr pra dentro. Engraçado, a tia falou pra é que aqui passa onça, gente. Mas passa onça, a onça, senhora não tem medo? Eu não fico aqui fora. Eu morro de medo. Ela morre Essa daí, ela morre de medo. Pode acontecer o que acontecer aqui fora. Ela não tá bem não. Não, não. O Jesus ficou internado Sim. e eu fiquei aqui sozinha com a Camila. Roubaram seis eternites nós. Nós escutou o barulho. A cachorra chorou que arranhou a porta para nós sair para fora. É. Hum. Arranhava a porta, eu falei pra ela, oh, minha filha, você se esconde aí, que escondida aqui dentro eu tô e não sai. Pode levar tudo, deixando eu, não sair. No outro dia, nós foi ver, seis telhas roubou dele. Onde tava essas telhas, tia? Ali, ó. Ah, tá lá as ah, outras tá. ainda, roubou seis. E não era telada aqui, então a cadela veio, coitadinha, chorava aí na porta pra mim abrir a porta. É. Pra ela, pra, pra ir lá, pra não roubar. É, as assim, tem esses problemas mesmo. É. De vez em quando eles levam um, alguma tem, coisa. Tem uma história que eu pedi pro Nino contar, porque eu comecei a contar pra ela Oi. dentro do carro, pra Madalena, e eu não sei contar direito igual o Nino conta. Porque o Nino que sabe contar detalhado. Então eu falei pro Nino, Nino, conta a história lá do Rio Brilhante lá. O que, é que tem no Rio Brilhante? Um caixão cheio de ouro lá dentro. Vai fala pra mim no lugar, pra imaginar. É o Nino que sabe, eu não sei onde ah, que é vou, não. Eu vou comprar um detector metal, não vou comprar O Nino comprar que esse. sabe onde que é. Ninguém não consegue é? tirar. Não, Mas, se eu for mas eu tiro. quem falou pra ele? Se falou é o tiro. Oxi. Eu não sei se ele já viu ou se os amigos dele viram e tentou tirar e contou pra ele. Eu não sei, é ele, que, ele, que, ele que sabe falar, eu não sei falar. Ele sabe contar certinho daí. Aí eu vinha falando pra Madalena, mas eu não sei falar direito. Daí eu tava falando, Nino, fala pra ele a história do, do Rio Brilhante lá que Eu vou, quando ele chegar, manda ele contar É, vou mandar ele contar uhum. falar ele. Pois é, as histórias de assombração, roubo de telha da tia É eu vou falar, viu? Na roça dá coisa mesmo, viu? Hum. O negócio de falar que o lugar é assombrado, isso aqui eu tô tem medo de ir lá, eu já falei, leva eu, vamos lá, vamos dar uma volta lá hum gravar essa aqui. loira, essa mulherona aí. Aí diz que a mulher é loira mesmo. É, aparece. sempre é loira, nunca que aparece o É sempre loira, loira. Amigo, Diva, ali você tem que pôr um, um trato... Uhum. Um coisinha embaixo da... A tia falou que tem que botar um coisinha aqui debaixo do vasinho. É, já aí já Não de mim. Aí a coisa... É, é, é, é um pratinho, é, é, um pratinho. é um pratinho assim, ó. Madalena, mas a minha é a prima aqui, ó, fez isso macramê e colocou a um vaso central, aqui. Falou errado. Olha lá, ó. Depois ele negócio lá, lá. Madalena. Eu não um negócio. No YouTube lá, ele vai pôr A linda da Madalena aqui, ó. A linda da Madalena. Ajudou a Madalena a fazer. Aqui, oh, ó. A mandou bater em mim, ó. Aqui o papo, bater no seu. aí é um coisa, né, tia? É um coisa. Pra, coisa? pra bater em você. É, Madalena, você não quer é bem em mim, né, ô? Não tô aqui. Ela que mandou. Mandando bater em mim, né? Não, tô aqui. Tô vendo. Você viu como eu tô? Aí eu estudava, eu, eu, eu, tava, estudando, eu tava estudando à noite, Cícero, é. e tem uma mulher lá, que a Ana Cláudia, trabalha na casa da mãe dessa mulher, ela cuida. Aí a mulher só me chamava Fazer ela não falava assim. Aí, aí a professora pedia assim: junta quatro cadeiras aí, vamos fazer trabalho de grupo, vamos pesquisar. Não sei o que fazer. Aí ela, coisinha, vem aqui, coisinha. Eu acho que foi por isso, de tanto que a mulher me chamava de coisinha o um ano inteiro, que eu, fui, eu aprendi a falar essas coisas, porque não é impossível. Até hoje a mulher veio na rua ela fala: oh, coisinha. Ela fala, e eu respondo pra ela. É bom, é bom, ficou é. aprendido carinhoso. Ali o pessoal foi buscar em mas não deu tempo de lá gravar porque eu tava conversando sobre a, a minha tia sobre a assombração, perdi a chance, deixa eu ver isso aí tia, mostra pra nós aí fazendo um favor. Palsiano, Palsiano. É um só, é porque quebrou, Agora, dá uma olhada só na peça, quebrou no meio, ó. Quantos quilos deve ter aí? Olha que coisa tá mais. Só que lindo. uns. 5 quilos. 5 quilos, 5 kg é, quilo e pouco. Por aí, né? Que bonito esse nome, né? Olha a cor dele que linda que tá. É porque tá com tá terra, né? É. Depois é. dá uma lavada boa nele, né? É, isso é o direito. Olha que beleza. Você tá quanto tempo plantado lá? Não tem um ano ainda. Não tem um ano não? Não. É. Que beleza, né? <risos> Dá uma alimentação... Que março! Vai tio, conta pra nós a história que o senhor sabe lá do Rio Brilhante. A história que eu sei, os segundos contam, que é real mesmo, não é mentira. É que existe um caixão. Um, tipo, um corte caixão normal, só que ele é todo de ouro. Banhado de ouro, ouro puro e tem uma corrente na ponta. De... Muitos já puro, tentar tirar e não conseguem. Porque chega na hora de tirar no barranco, ele volta para trás. Já foram um com trator, cabadeira e não consegue tirar esse maldito ou bendito, não sei o que dizem, falando do ouro, ouro por ouro maciço. E é, essa história é real, não é inventada por ninguém. Até hoje tem esse cachorro lá na beira do rio, chama-se Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Vamos lá arrancar esse caixão Vamos. Fala pra ele que pegou. O trator foi. O trator já tentou tirar, mas não consegue. Quando chega na, na margem do rio, o caixão retorna pra dentro de novo. Tem que ir lá. Eu vou ter que ir lá pra ver essa história de perto. Não é real mesmo. O senhor foi? Eu não fui. Não então. cheguei aí ainda nesse local. Mas quem foi desse trator? É um, um, uns amigos lá da... Onde eu moro mesmo, um Que, tá... que foram lá e tentaram. tentaram tirar. Eu não sei se a ambição do homem é, é demais ou da conta, que não, quando chega na margem, irritado um irritado um de... ele vai retorna para dentro. Não sei. Ah. E ouro, o ouro é puro. O cabelo dele é um não pouco tem irritado dar e um pouco vamos irritado. Vamos daqui lá, senhora, vamos lá. cheio de onda aqui, meu É isso aí, gente. O mar não é cheio de onda? Valeu. <risos> é Lá na roça aqui na roça tem que aprender um monte de coisa eu não, não sabia disso não eu tô aprendendo com o tio agora olha lá parece que ele engasgou né é. ele comeu alguma coisa que engasgou e estava ah, querendo morrer mas o tio não está dando um trato nele aqui ó aí o tio sopra no biquinho dele gente ó sopra sopra sopra lá Pra tentar desengasgar ele, ó. É, tio? Ah, isso aí é a de lá. É. Foi bem, perto, pra mim que eu gravando aqui, ó. Ó tio, só... só... Esse aqui já tá... Ai, rapaz, ai, ai. Botar numa lata, e bater numa lata, tio. Tem muito isso aqui no lata tinha tio uma vacilinha ali ah não é furado ali é a bacia. ali tio tadinho gente quer tanto ver se ele sinhio é bota ele aí dentro vamos ver oui, rapaz <coughs> É, vi muito isso. Vi muito, muito, muito. Ele saiu correndo, né tio? Saía. Será que ele engasgou com alguma coisa aí? Um milho, alguma coisa grande que ele não... Vamos um lá, então, um dele Ah, Hã? lembra que nós salvamos um gatinho assim? Salvamos, oh. ô! Tem tá que estar com água. Tem que tentar, o negócio é tentar. E a água é tão boa ela é revitalizadora né é. então eu acho que deve ter comido um caroço de milho que engasgou é. É. tá sentindo alguma coisa na gargantinha dele tia? não ele é tá vai ah, lá já mexe a cabecinha Olha lá, olha lá, tá vendo? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Já, tá reagindo, filho. Olha lá, já ó. Tá piando. Não, esse já tá. Ah, já foi. Será que vai morrer, Foi, ele, ele entupiu foi a bunda. Ah, pode ser também. Ah. Pode ser também. Ah, tremendo. Se fizer massagem na ah, parecinha dele... já foi, bem Foi. Olha lá, bem dá pra você perceber, ó. Já foi. Isso já... Isso não, não entrou. deu, mais... deu feliz, tempo. Né? Não deu tempo, não. Muito tarde, para socorrer né? É. Bom, nós tentamos, né? Nossa parte nós fizemos. Se bem que eu só gravei, mas... Não, isso não resistiu, não. Que, que é a vida, né, tio? É. O senhor tentou, não conseguiu, não conseguiu. Tentei, né? Não deu. E ele não tá morrendo, não. Vamos deixar ele por aqui. Deixar ele aqui no sol. Fica aí. Põe em é. cima da madeira, tio. Ah, tio, o que eu tô vendo aí? Já foi mesmo foi você Já foi. Já morreu mesmo. Isso não tem mais. Já conheci, né? E já vou dando tchau. Tudo de bom pra você, viu? E continue com essa cabeça que você tem. Se vou. Tchau. tchau dá... Levanta aqui e me dá um abraço. É. Obrigada. É, gostei de te conhecer, viu? Tchau, tia. Tchau. <risos> não vai com nós, não, né? Não, vai ficar aí, vou ficar né? ficar aqui. Vamos uma vamos lá. lá, De você sair, eu vou te dar. Esse presente <risos> Obrigada. Dá um abraço. Obrigada. Deus abençoe a senhora. Amém. Então. Tá Ó, Que, ganhei, sim, sim. Ué, que Nossa, chique, que... né, Madalena? É o jogo, tia? É o jogo. também Nossa, tem tanto tapete aqui. ai eu Já ganhei plantinha. Por aqui, para não amassar. Para não amassar? É, para não amassar as plantinhas. Olha que lindo. A senhora que faz? É. A senhora acertou na veia, ela gosta tanto de tapete. Amo, gosta. amo tapete. Gosta. Nossa casa vai dar aquele trato e depois troca os tapetinhos. Aí a gente não suja, porque só somos nós dois, né? Nossa, que presentão, viu? Eu amo ganhar planta e, e artesanato. É artesanato. <risos> Bom, então vamos pro carro? Vamos. Eu vou continuar gravando na nossa saída. É <risos> Tchau, viu? Fica tá com Deus. obrigada, então, Deus te abençoe. Fica tá com Deus, viu? Obrigada Amém. por tudo, pela comida, por tudo, pelas frutas. É. E foi muito bom conhecer Fazer vocês. Deus ajude que hoje vejam vocês volta volta de, de novo. De novo vocês voltam de novo. Deus quiser. Agora então. que já aprendeu o caminho, né, Dina? É, né? Já. Já veio a primeira vez, já é mais fácil para vir de novo, né? Né. Quer que eu segure? Pronto? Pronto. Pensa, Deus, Deus te abençoe, viu? Amém. Foi prazer te conhecer. Igualmente. Deus, Deus sabe que eu não estou mentindo. Tem gente que é falso. Mas, mas para mim foi uma honra conhecer você. Igualmente. Não é à que nós vamos... Aparece sempre. Vou aparecer. Sem não. ser assombração. Não. Assombração, ninguém Eu estou perdendo, não liga não, viu? Eu também estou. Camila, foi um prazer te ver. pessoalmente, Porque eu só te vejo só no... no, no. Está no Facebook, né? Deus uhum. abençoe, moço. Tudo de bom para vocês, viu? Vamos embora, moço? Bora. Vamos guardar isso tudo aqui você, agora. Camila, é. te abençoe, tudo com Deus. Deus abençoe. Feliz Natal. Viva. É. Até a próxima. Feliz Natal. Até. Até. É aí, Camilão. É tudo de é. joia. <risos> Valeu. Falou. Tudo de bom. Aqui, mano. Com o gente, agora é para colocar isso aqui. Vamos arrumar um cantinho aí. Vai cima.